Do seu corpo é científico, o, cara. o que você fala não te dá o direito De chegar e supor que eu estou estressada Por TPM ah, Eu então estou estressada é porque você está sendo abusado Perante a polícia E você está agindo de forma errada E assuma isso, ponto final não, não, O fato eu, de eu, eu estar de TPM ou não Não vai, não vai evitar O fato de eu que, que eu vou fazer o meu trabalho Que é prender você E caso você desacate a mim Ou qualquer um dos meus companheiros O senhor vai tomar uma punição Olha... Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O senhor me desculpe, embora seja científico, a mulher tenha TPM ou não, não importa. Não importa, você não pode chegar e falar assim, ah, ela tá de TPM, não, estou fazendo o meu trabalho. O eu respeite. Olha, é, o que você falou ali, você só esqueceu de citar que você ia dar um tiro né, em mim, por isso que eu falei que você não eu era nem mulher suicida. Um eu nem apontei a arma para você. Não, mas você falou, eu te dou um tiro. Tá maluco, cara, que eu falei isso? Não, Coronel. quem falou ali que eu falei pode atirar ainda.